Opa, tudo bom vocês? No nosso vídeo de hoje, a gente vai estar conhecendo mais sobre a cultivar BRS Capiaçu. Essa cultivar foi desenvolvida lá pela Embrapa Cado de Leite e vem se destacando muito. Além de ter uma resistência a tombamento que ajuda na colheita, ela também tem uma grande quantidade de biomassa. E esse vídeo, a gente tem o auxílio do nosso produtor e amigo, o senhor Wilson Torcato. Ele vai falar um pouco sobre essa cultivar, já que ele trabalha com ela lá na sua propriedade rural, lá em Jundiaí. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre ela. Estamos aqui no sítio Paraíso, Pecuária BMW, plantação de BRS capiaçu. Formamos aqui 7 mil metros de capiaçu. muda um metro e vinte de altura mais ou menos sessenta dias Muito bom. Compensa plantar. Show de bola a produção do Sr. Wilson, não é verdade? Além da gente ver essas técnicas que ele utiliza, como a recomendação do plantio no mês de março, já que ele não necessita de muita água, essa variedade, o espaçamento de 50 por 50 que ele adota, e também o plantio, que é feito através de outras plantas, além do descarte das plantas secas. Se você quer mais detalhes, Sobre o processo que o senhor Wilson faz e que você deseja adotar aí na sua propriedade, pode contactar o seu técnico da Manejo Bem na hora, através do Manechat, seu aplicativo, que ele vai falar com você passo a passo de como é possível implantar aí na sua propriedade também a BRS Capinhaçu. No mais é isso. Nós agradecemos você ter assistido esse vídeo até aqui e esperamos você no próximo. Tchau, obrigado!